Será que o paciente já chegou na sua cadeira falando Doutor, o que está acontecendo? Olha o meu rosto, parece que está todo caindo. Sabia que a harmonização facial pode resolver isso? Os tratamentos da harmonização facial para esse caso de flacidez e de pitose facial são inúmeros. Muitas vezes podemos fazer um protocolo de skin buster onde a gente faz uma revitalização profunda da derme. Nós também podemos usar os fios de PDO. Você sabia que quanto mais fios de PDO usamos, mais estimulamos o colágeno? E o colágeno é vida! Esse assunto é bem interessante e bem complexo, então prometo para você que vou gravar um próximo vídeo falando de Skin Buster, um vídeo falando de fios de PDO, porque aí vamos poder desembrulhar bem direitinho esse assunto.